Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência, eu acho que única, que eu vivi no mundo dos jogos, tá? Vocês estão ligados que direto eu tenho compartilhado com vocês aí, jogos ultra realistas, uns detalhes que tem hora que a gente nem sabe se é real ou se é mentira ou se é jogo, né, mano? É o seguinte, eu quero compartilhar com vocês um jogo em específico Que é o Call of Duty Modern Warfare É uma missão que a gente faz dentro do jogo, pra quem conhece Ela chama Casa Limpa, certo? E mano, eu me surpreendi demais É um tipo de missão que, assim Se você mostrar pra alguém que não entende de games Acha que é um filme, tá ligado? E no modo realismo essa parada fica ainda mais absurda, beleza? Eu vou deixar vocês conferir, tá em 4K 60 frames A parada tá maravilhosa E assim, é uma missão que eu fiquei chocado, velho. Eu fiquei de queixo caído com um nível de detalhe absurdo, que é os gráficos do jogo, a ambientação, aquela atmosfera pesada de guerra, tá ligado? Eu vou compartilhar com vocês então, vocês conferem aí e deixa aqui nos comentários embaixo qual foi sua experiência, não só com essa missão, mas com Call of Duty Modern Warfare como um todo, tá? Um jogaço, viu? Então é isso, ó, se gostou do vídeo, likezão aqui embaixo pra fortalecer o crescimento do canal, beleza? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, fechou? Grande abraço! Falou, falou, falou. Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barkov, limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrett, graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Urziquistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. Alvos logo em frente. Vamos detonar. O dos fundos. Para vocês, aqui é Alfa 2. Se preparando para a entrada da. Silêncio! Estamos trabalhando com um grupo ultranacionalista. Vamos executar operações no leste depois dos ataques. Confia no louco. Sabe que eu confio. Mas essa operação foi um fracasso. Não foi um fracasso. Acabe com eles. Seguro. Ah, Alvo atrás da porta! Alvo derrubado! Não! Não, Não me late, por favor, por favor! Alvos logo em frente, vamos detonar! Jardim dos Funtos. Bravo 6, aqui é Alpha 2. Me preparando para entrar no Big Oeste. Entendido. Bravo 6, e começo para dentro. Vou pegar a saleira. Silêncio! Vamos ter que todos? Estamos trabalhando com um grupo ultranacionalista. Vamos executar operações no leste depois dos ataques. Confia Acabe com eles. Ah, essa. Essa. Essa. Essa. Seguro. Primeiro andar, Eu tá Cala a Cala o tipo. Pronto, de atrás da porta. Alvo derrubado. <risos> Dois abatidos. Copiado. Cheque se o andar está seguro. -se. Primeiro andar protegido. indo para o segundo adaptstro Cheguei aqui agora, Câmbio, seguindo. Andar protegido. Estou esperando você. Pra vocês tomando o terceiro andar. Vamos se matar. Eu jurei que não trairia o lobo. E me quer te ajudar? Eu não quero continuar aqui para o que for. Não, Me deixe Deixa eles. Cala a boca daquele ferralho. Seguro. Último andar. Vai na frente. Não. Vamos proteger o último andar. Trancado. Tente tá? tá? capturá-los vivos. Abaixa, pro chão, Por favor! Eles iam me matar. Não se mexe! Me tragaram aqui! Mata, eu disse pra parar! Tempo. Oh. Ah, puta merda. Ela estava atrás de um maldito detonador. Ainda bem que a abatemos. Fizemos a coisa certa, senhor. Pode ter certeza. Temos a localização do lobo. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de ouro. Parece que encontramos o lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o Hospital ramazanur Ursiquistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. Eco 31 irá capturar o lobo para interrogação sobre o gás russo roubado.